Olá meus amigos, tudo bom? Meu nome é Alexandre Tavares. Esse vídeo aqui hoje eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que eu uso muito para encontrar palavras-chave e que tenha baixa concorrência. Você pode utilizar também o, a ferramenta lá do, do Google, né? Aquela ferramenta de palavra-chave. Mas eu gosto muito de usar essa ferramenta aqui porque ela é mais completa. Ela é uma ferramenta paga, ela mostra também o grau de dificuldade que você vai ter com essa palavra-chave diante da sua concorrência. Se a sua concorrência vai ser forte para essa, essa determinada palavra-chave. Então, aqui ela, tem, ela é uma ferramenta completa, tá? Tem várias, é, vários tópicos aqui, várias é, formas de trabalhar nela, né? Mas eu só vou focar é, em uma, né? em um método que eu, que eu vou direto, que eu analiso, né? Uma análise que eu faço e que sempre dá, dá certo para analisar palavras-chave com baixa concorrência e não e poder ranquear mais, né, os meus mini sites, o meu, os meus vídeos e fazer esse estudo de palavra-chave, OK? O nome dela é KW Finder. Então você só vai é, se cadastrar na ferramenta, né, e vai entrar no painel dela. Eu vou entrar aqui, eu vou fazer um teste, tá, com uma palavra-chave aqui, nesse texto aqui, você coloca a palavra-chave que você quer. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos lá. Como aprender tocar violão tá só um teste para vocês verem aí você escolhe aqui o, o país né vou botar Brasil e a linguagem o idioma em português Seleciona, clica em File Keywords. para procurar as palavras-chave. Ele vai carregar, vai estar analisando as métricas, tal, sua concorrência. E vai mostrar aqui o gráfico, né, da, do seu concorrente para essa palavra-chave. Nesse lado aqui, você vai encontrar todas as palavras-chave é, relacionadas, né. Eu coloquei com aprender a tocar violão, né. Mas existem várias outras aqui, né? você pode ver, ó. Aula de violão, como tocar violão, violão para iniciantes, como aprender a tocar violão, né? Um monte de palavra-chave aqui. E aqui, nesse search, é o número de buscas que tem no mês. Então essa que eu botei, como aprender a tocar violão, tem 6.627 buscas, tá? Aí você vai descendo aqui, você vai vendo a, a quantidade de palavra-chave, né? E as buscas para essa palavra-chave. Você também pode organizar aqui em cima, o de menor para o maior, né? Vai no decrescente, 10, né? 20, aqui é muito pouco, né? Ou então do maior para o menor. Você organiza aqui de acordo com a palavra-chave. E aqui do lado, aqui que é a parte mais interessante? Aqui você vai encontrar é, a posição no Google para essa palavra-chave. Quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está em terceiro, quarto, quinto. Então, esses aqui são seus concorrentes, entendeu? Para essa palavra-chave. Como aprender a tocar violão, quando você coloca lá no Google, essa pessoa aqui está em primeiro lugar, essa está em segundo, essa está em terceiro. Então, é, você consegue ver aqui sua concorrência. Né? E aqui você consegue ver o número de buscas, de visitas, na verdade, que a pessoa está tendo. Então, quando você coloca, "como aprender a tocar violão, esse carinha aqui, ó, esse site aqui, ele está recebendo por mês 1.597 buscas mensais. Olha que legal. Então, tem bastante busca né, por mês. E aqui, aí vai descendo, né? Segundo, terceiro, quarto, então esse aqui é o número de buscas. É interessante você também se atentar a esse número aqui, tá? Então a gente vai clicar aqui, eu só vou clicar aqui no primeiro para você ver quem é a primeira posição, quem é que está ranqueando lá. Ó, esse aqui parece ser um mini site, né? Aprenderviolão.net Tem cara de ser um mini site, vamos ver aqui. Iniciante, tem dicas, tem aqui umas matérias aqui, parabéns, tá, tá, tá. Aí ele tá dizendo aqui como tocar violão, né? Como afinal o violão, aqui ele dá várias dicas, né? Porém ele não tá... Você aprende... É, ele tá, tá aqui dizendo né, como montar violão. Pode ser que ele oriente a pessoa a comprar algum produto. Aqui é o curso grátis como tocar violão. Tem a página de captura aqui também, né? Então... Daquelas mil e, 1.597, algumas vão querer botar aqui, porque elas pesquisaram como tocar violão, né? Então ele vai conseguir capturar leads aqui para essa página dele, entendeu? Então é um sitezinho, um mini site pra, aparentemente, né? Bem interessante. Então essa é a primeira, a primeira pessoa. E aqui é bom você também ver essas métricas aqui, ó. PA e DA. O que é isso? O que, que é PA e e o que é DA? Quem trabalha com SEO sabe o que é. Mas quem ainda não tem conhecimento, PA significa autoridade da página. tá? É Page Authority, que é a autoridade da página. Você consegue medir isso através de uma ferramenta chamada Moz. Ela vai dizer a autoridade, né? a relevância que a sua página tem para o Google. Quanto maior for o número de PA, porque esse número vai de 1 a 100, quanto maior for maior autoridade sua página tem. Então, esse carinha aqui ele tem 19, né? Tem uma autoridade de 19. É uma autoridadezinha tranquila, né? razoável, baixa, relativamente baixa. E o DA? O que é DA? É a autoridade do domínio, tá? É o Domain Authority, que é medida pela MOS também. Então, o PA e o DA são autoridades de página e de domínio, tá? Isso aqui é muito importante para você analisar em termos de SEO, porque se você pegar um, um, um site concorrente que tenha um DA muito alto e um PA muito alto, você vai ter que fazer uma estratégia de SEO muito forte. Né? Vai ter que investir bastante em Web 2.0, Backlink, PBN, fazer uma série de coisas entendeu? que é complicado. Então por isso que as pessoas colocam assim, uma palavra-chave genérica, emagrecer, é, aprender violão, ou ganhar dinheiro na internet, são palavras-chave muito, muito pesquisadas e muito genéricas. E quando você coloca isso, o PA e o DA da sua concorrência é muito grande em relação a essa palavra-chave. Entendeu? Então, para essa palavra-chave aqui, com Aprender a Tocar Violão, é interessante eu poder posicionar, porque eu estou vendo aqui, ó, o DA dela é baixo, né? ela tem um DA baixo, 9, né? de 1 a 100, 9 é muito baixo, né? e um PA também de 19. Então, poderia sim estar né, tá aqui competindo com esse tipo de palavra. Ó. Aqui o, o segundo oposição está com 29, o terceiro está com 100. Então, você vê que o, o YouTube, ó, também é o YouTube, né? O YouTube ele tem o DA de 100, então a autoridade de domínio do YouTube é muito alta, é máxima, é 100. Porém, o PA é 1, né? É o caso do vídeo. O vídeo desse YouTube aqui, ele tem uma autoridade 1, baixíssima. Mas o que está forte aqui é o 100, então é legal, seria interessante sim você poder trabalhar com esse tipo de palavra-chave, né? Carudo pegar a palavra-chave que boa, para quem quiser aí fazer um teste de, de vender curso de violão, utilizar essa palavra-chave aqui é interessante, tá? Você consegue posicionar ela legal na primeira página, não vai ter muita dor de cabeça, claro que vai ter que ser feita uma estratégia né? de análise de concorrência, de PA, DA, link, tudo mais, não é somente isso aqui. Mas eu estou mostrando para vocês o básico, tá? Como você encontrar uma palavra-chave boa para trabalhar. Essa aqui, com a penta do cavelão, no meu caso aqui, está sendo interessante inicialmente, tá? Eu usaria. Só que eu também, além de analisar aqui, eu viria outras ferramentas que mais à frente eu mostro a vocês. Então, o foco de hoje é só mostrar essa ferramenta que eu utilizo, que é o KW Finder. Porque aqui eu consigo ver ah, os tipos de palavra-chave que tem né? relacionadas, as buscas mensais que eu vou encontrar, né? E outra coisa que eu esqueci de falar é esse aqui, ó, SEO Difficulty. É a dificuldade de ranqueamento em SEO. O ideal é você trabalhar com palavras que vão até 30, tá? Esse aqui, 18, ele está aqui 18 para 100, você pode botar aqui. Ó. Tem uma, uma tabelinha aqui dizendo, ó, de 0 a 9 é muito fácil de você é, ranquear. De 10 a 19 você pode ir, de 20 a, a 29 é fácil, né? Então tem aqui um, um gráfico. Então, vai de 0 a 100. Nesse caso, a palavra-chave aqui ela está com 18, né? 18 de 100. Então, é tranquilo, você consegue analisar, você consegue posicionar de uma forma tranquila a sua palavra-chave e consegue chegar no topo lá do, da primeira página do Google. lá. Não digo no topo, mas na primeira página você consegue chegar mais facilmente, entendeu? Porém, tem que trabalhar bastante a sua... Os seus bike links, o seu, otimizar o seu mini site, né? Tem uma série de fatores para você poder analisar para SEO, ok? Eu uso a Calabro Finder, gosto muito, mas você pode utilizar também a Keyword Tools, pode utilizar o buscador do, do Google, né, de palavra-chave, mas eu gosto de utilizar essa ferramenta aqui porque ela é completa, ela me dá uma visão completa, tanto de palavra-chave, quanto da minha concorrência, se meu concorrente é alto ou se ele tem uma baixa concorrência. E além disso os números de busca. Então é isso, pessoal. Essa é uma das ferramentas que eu utilizo, tá? É, queria compartilhar com vocês isso. Espero ter contribuído um pouco com a galera que ainda não conhece SEO, né? E se você tiver interessado em aprender um pouco mais sobre SEO, é, entender sobre técnicas de SEO, o que, é que quais são os fatores de arrancamento relevante, o que não é, eu vou deixar um e-book, tá? Que eu criei para poder facilitar. A assimilação, o né, entendimento de SEO, o que, que é fator de ranqueamento, qual o maior fator de ranqueamento para o Google, o que, que é relevante, o que, que não é. Vou deixar aqui em cima o link ou na descrição. Você pode baixar, tá? É gratuito, é só clicar lá e baixar. E você vai ter acesso a esse conteúdo de SEO básico, né? Do que, que são as quais são as melhores técnicas de SEO para você rankear. Okay? Espero ter ajudado. Um grande abraço, sucesso! E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!